Com o tempo a gente aprende que nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos que elas acontecessem, que por mais que as lágrimas molhem nossos rostos, muitos a ignorarão como se os mesmos não tivessem sentimento, como se nunca tivessem perdido noites insônes em tristeza, dor e lamento. Talvez seja a insensibilidade que os leve para o egocentrismo e eles não percebam que a tristeza é também um mal comum a todos. E quantos ao depararem com as dores do mundo, agridem a todo mundo como se todo mundo fosse o culpado das suas próprias dores. Tudo que eu sei é que a dor da incompreensão nos fere tanto como a dor da rejeição. Só não nos fere e nos machuca mais do que a dor da solidão. Vejo almas mutiladas, vidas ressecadas no efeito colateral de uma sociedade tão egoísta. Isto me faz cada vez menos crente do que seria uma sincera comunhão sem demagogia e falsidade. O que com certeza reverberaria a dignidade. Dói saber que a sociedade é formada por gente como a gente, que olhando para o próprio umbigo, se escondendo em seu abrigo, deixando tantos desabrigados. Vejo tantos desarraigados, mas demagogicamente adestrados a serem instrumentos de projetos sociais. Que na maioria das vezes fazem apenas com o intuito de aliviar uma consciência sobrecarregada de todo o mal que nós fazemos a nós mesmos. Dão um pedaço de pão e dão a Deus, mas esquecem que os seus sentem fome de um diálogo, sentem fome de carinho, ou até mesmo de amor e respeito. Porque é tão mais fácil agredir rebater e retrucar abruptamente, ignorar um gesto de compreensão acompanhado de perdão? Se amássemos uns aos outros, amaríamos muito mais a nós mesmos. Mas como os outros são supérfluos, nós dirimimos o direito de sermos mais felizes do que poderíamos ser. Eu não sei. Talvez por sonhar demais, Talvez por acreditar demais, acreditei um tanto errado, confiei em tanta gente. Essa gente foi tão crente. Oh meu Deus, infelizmente eu não colhi o que eu plantei. Mas, jamais irei desistir. Pois se aqui eu não colher, lá no céu irei viver. E tudo aquilo que eu plantei a Jesus Cristo ofertarei. Com certeza lá no céu eu colherei custe o que custar, eu sempre hei de acreditar que nem tudo está perdido, que as pessoas ainda sabem amar.